mês na cena de skins de CSGO muitas skins raríssimas foram dropadas, eu não sei o que aconteceu mas esse mês teve quatro skins malucas que pessoas conseguiram ou abrindo caixas ou fazendo contratos de troca, e eu tô focado 100% aqui em skins de CSGO ultimamente, tanto no canal, quanto em investimentos pessoais, tô colocando bastante dinheiro nas skins, como vocês sabem tô com um inventário aproximado aí de 2 milhões de reais, muitas skins high tier então eu tenho que ficar sempre a par das notícias, eu vou mostrar para vocês quatro Skins insanas que foram conseguidas esse mês por colecionadores de skins que gastaram muito pouco pra consegui-las. A gente começou o mês recebendo uma nova AK661 Factory New, galera. Essa daqui que vocês estão vendo. E eu fiz um vídeo a respeito, né? O cara fez um contrato de troca, mano. Um contrato de troca. Onde ele não gastou nem mil reais em skins. E pegou essa AK. E até então eu não tinha certeza do preço. Mas eu vou revelar pra vocês agora por quanto essa skin foi vendida.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 Bom, vamos lá galera, a AK661 Factor New que foi conseguida aí por meio desse contrato de troca Há duas semanas atrás, foi vendida e eu já tenho informações a respeito do preço dessa skin Lembrando que são apenas 8 AK661 Factor New no mundo Uma banida, então sobram apenas 7 que podem ser comercializadas E eu já tenho informações de qual o valor dessa belezinha Cara, uma skin fantástica né mano Todas as skins aqui do vídeo vão ser fantásticas, uma mais bela que a outra Essa AK661 Factor New acaba de ser vendida por 600 mil E se a gente fizer a conversão hoje Dá 469.389 reais É, rapaz Quase meio milhão de reais Sendo que ele fez o contrato de troca Usando apenas algumas skinzinhas ali Que não totalizaram nem mil reais, velho Mil reais se transformaram em 469 mil, velho O CSGO é um jogo que muda a vida de muita gente E, bem, vocês devem estar perguntando, né Como que eu descobri aí o preço dessa skin e tal Surpreendentemente, ela foi oferecida para mim, galera Me ofereceram essa skin por 600 30 mil yuan. Logo de cara eu vi que o cara já tinha vendido pra uma pessoa que vendeu pra outra. Então, na verdade, já foi vendida duas vezes essa skin aqui em questão de 15 dias, mano. E agora o cara tá tentando flipar por um lucro aí de aproximadamente 25 mil reais, né? Beleza, beleza. Justo, né? O cara comprou, pagou a grana e agora tá tentando lucrar um pouco. Mas, cara, eu fiquei aqui achando que o preço tá muito bom, sinceramente. Eu achei que essa skin deveria valer um pouco mais. Porém, é realmente. 469 mil reais é muita grana, né? E bem, a segunda skin que foi conseguida nesse mês de junho, é essa nômade... A nômade do simple, né? Que ele tava utilizando com o pattern 577, melhor pattern do mundo. É a faca no CSGO que mais parece um diamante, mano. E essa skin, acredite ou não, vale perto de 210 mil reais, mas eu contei a história num vídeo recente aí do canal, que ela foi vendida por apenas 1.770, ou seja, o cara que comprou, lucrou aí aproximadamente 208 mil reais. Cara, absurdo. Esse foi o mês das Blue Gems, galera, realmente, porque tem mais uma Blue Gem ainda na lista, mas... Antes dela ser dropada, essa luva Vice Factor New perfeita apareceu há aproximadamente duas semanas aí no CSGO. Eu fiquei avismado quando eu fiquei sabendo dessa notícia, cara. Só skins insanas dropadas, craftadas, né, por meio de contrato de troca nesse mês. Eu gosto muito do meu kit, tá, com essa luva Super Conductor e tals. Mas, cara, a luva Vice também é uma coisa de louco, né, mano? Olha essa luvinha aqui, galera. E por que, que eu tô colocando ela na lista? Não foi qualquer Vice, tá? Se a gente analisa o float, mano. Zero. 0.060 quem não tá ligado as luvas só podem ir até um float de 0.060 infinitos zeros né essa vai ser dropada tá aqui no ranking 3 do mundo galera ela foi dropada 23 dias atrás foi vendida aí no marketplace da china foi assim que eu descobri essa skin ela foi vendida por esse valor absurdo aqui cara de 179 mil reais mano é uma das luvas mais caras do CS Gold. Mais cara que Pandora, mais cara que Queenson Kimono Tier 1, eu acho que Não tem luva mais cara que ela não, mano, hoje em dia Essa daqui é uma das luvas mais caras do CS Puxei a minha carambite aqui pra gente Conseguir analisar ela de uma outra forma, né Ao que tudo indica, não tem Risco não, velho, não tem risco não O que faz a Vice ser ainda mais valorizada né? Quando não tem nenhum detalhe Nenhum risco. E bom, além dessas três skins Mais uma Blue Jean Top 1 foi tropada essa semana Estamos falando dessa estileta case Hardened, que agora tá com um kill Ou seja, o cara que comprou ela Já passou a facada no boneco e também tem vídeo aí no canal completo falando a respeito dessa faca Que foi vendida, galera, por R$ 1.990 reais. Especialistas dizem Que também deve valer na casa aí De R$ 210 mil, reais, ou seria 40 mil dólares. Olha isso, mano, que faca insana Bom, só essas quatro skins aqui do vídeo Passa aí de um milhão de reais Em skins geradas Nesse mês, sendo que todas elas Foram geradas por um preço mínimo As duas facas e a luva foram dropadas em caixas, e a caixa vale o que 15, 20 reais, mais a faca, enquanto que a k 661 foi gerada por meio de um contrato de troca, que tinha aproximadamente mil reais ali nos itens do contrato, putz grilo, velho, esses quatro caras ganhariam muita grana se não fosse aí o preço errado que as facas foram vendidas, né, essa daqui foi vendida bem abaixo do preço, mas de qualquer forma, o cara da k 661 ganhou muita grana, e o cara da Luva Vice também ganhou muita grana, parabéns aí pra eles, que sorte, eu queria ter um pouquinho da sorte que esses caras têm. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, dois vídeos todo dia, vários shorts também sendo postados pra vocês. Tamo junto, galera. Falou!